Agora, vamos mostrar a Tereza fazendo a aplicação na rede neural, onde distribui né, todos os hormônios. Você está sentindo alguma coisa, Humberto? Continua. Não. Hã? A vibração. A vibração na cabeça. Está é, tremendo. Sim. Oh. Meu Corpo, tudo tremendo. Uhum. Dá para perceber que está por dentro, está vibrando. Está Muito. Um, muito, né? Sim, ele tá assim, mas que ele está vibrando muito rápido. Não entendi. Está vibrando muito rápido. Você balança, muito pouco balança, triplo de balança está vibrando. Como uma gelatina que vibra muito rápido assim. Ah, tá. Na cabeça muito vibra. Ah, agora eu... é. O cristal está tá, tá vibrando mesmo. Uhum. Uhum. Tereza. Não estou segurando nada. Tereza é uma maga, né, Tereza? Uhum. Você está gelada. Olha que beleza. Me fala como é a sensação lá dentro, Roberto, se você puder falar, né? Eu estou sentindo essa vibração muito. Nossa. Que coisa sim, linda. Sim. E você sabe que é daí que está espalhando para o corpo e está tirando todas as dores, né? E está te harmonizando. Essa vibração eu senti primeira vez esse sentido de vibração é balançando o corpo assim muito rápido uhum. muito não vibração você já sentiu o corpo na cabeça ah entendi olha isso cabeça aonde mas na cabeça tá mais olha cabeça tá mais vamos fazer mais um pouquinho aqui Vamos para filmar para ele ver, né? A Teresa que está fazendo, viu gente? Para quem quiser agendar é o nove nove É impressionante que eu me seca, mas né? Hã? É impressionante. É, porque, você veja bem, Humberto, todas as nossas células têm inteligente, têm cérebro. E os cérebros estavam todos ah, afetados por memórias que não eram muito boas, né? Aos poucos essas memórias foram mudando. As glândulas, a função das glândulas foram mudando. E a sua rede neural é, é, está voltando a acender, entendeu? Sim. Uh, mudando para o melhor, lógico. E o que, que é acender a rede neural? É como uma rede de luz mesmo. São os fios. Lembra que eu te falei? Sim. Que tem que fazer um gato? Está <risos> sendo feito esse gato, mas muito mais. Porque isso daí nós chamamos de neuroplastia. Ele está ativando naturalmente toda a sua rede neural. Tanto é que pega daqui, eu vou, eu vou abaixar um pouco. Dá para ver que tá trepidando por dentro. Eu não sei se se o pessoal vai conseguir ver. Evento, o. É ele. Aonde? Eu acho que eu não estou filmando lá do lugar é certo. certo. A pedra. Perto A da pedra está indo, é. Tá, perto da pedra. Olha lá. Ah, sim. Tá, tá trepidando também. Tá. Eu acho que se eu afastar um pouco, se vê melhor. Uhum. Olha aí, é visível. Se prestar atenção. Ela está tremendo, assim. Ela fica tremendo, né? assim. Uhum. Né? Ó, te, ó. Ó. É, se você perceber, ó, é na mesma linha da cabeça. É porque é o mesmo meridiano. Olha lá. Olha lá tá vendo? É, é, o que, que acontece? Não só o meridiano, como a Kundalini. Uhum. Ele está vibrando. Ele chegou a atingir. Está atingindo todas as glândulas, inclusive o timo. Uhum. Que, olha aqui. Coisa impressionante. Uh, Tereza, dá para dizer que nós somos as únicas pessoas que fazemos isso? Hum, não, que coisa maravilhosa. Não? Eu me sinto honrada. De ser uma das pessoas, junto com você, que faz esse tipo de, ah, de aplicação, né, Anne? Não, não acontece, eu não conheço ninguém que faça isso. Não, não tem livro né? nenhum em nada. Nossa, eu fui agraciada com esse presente. Eu com vocês, com ah, você, com a Cláudia, não. com o pessoal, né? Que lindo, olha. É muito gratificante, né, a gente saber. O mais gratificante é saber que os neurônios dele estão se harmonizando todos. As memórias de angústia, de tristeza, as memórias da infância, tudo saindo. Quer dizer, o negativo, né? Uhum. O, que, o que dava transtorno, o que era muito dolorido. Mas você veja bem, ele hoje está... Já é a, sete, a sexta vez que ele vem. Uhum. Então, precisa ser feito um trabalho mais profundo, né Humberto? Uhum. Não, continua tremendo aí, tudo bem. Olha <risos> ah, isso. Eu vou parar agora um pouquinho, já já volto de novo, tá bom? Eu tô com pena de parar, sabe por quê? Tá tão bonito? Eu não, eu não, eu não. A e cor mesmo, dele mudou tudo. É, mesmo pra ele ver, né, Águia? Né? É. Uh, o que eu posso dizer é que essa energia, esse, essa frequência de luz, ela está ficando cada vez mais forte. É um momento de transmutação mesmo, não dá mais para segurar. Quem estiver dentro dessa dimensão, quiser entrar nela, no mínimo na quinta dimensão, precisa procurar pela gente. Eu falo isso com humildade. <coughs> Estou emocionada de ver, né? é? Eu! Estou emocionada porque eu pensei que, sabe, como eu fico feliz de ver as pessoas que estão se iniciando comigo, que, não, que eu sou apenas um, uma facilitadora para iniciar, para poder aplicar. E, de repente, sabe, está acontecendo tudo isso. A consciência está mudando. Quanto mais afastada a gente fica, melhor nessa hora. Mas tá lá. senta aí nessa cadeira, senta aí, senta aí. E aprecia o que você está fazendo. Deixa cair, porque já tinha que cair mesmo. Já está desgrudando. Uh, eu falei que eu vim para cá para esse plano para desenvolver esse tipo de trabalho, esse tipo de energia que é a medicina energética do terceiro milênio e trazer vocês à tona. Essa é a minha função. Eu preciso, o universo precisa de cada um de vocês, viu, Tereza? Uhum. É muito gratificante sua confiança. Muito agradecida, muito emocionada. Você atende aqui, né? Isso. Fala um pouco mais alto, Tereza. <risos> Sinceramente, eu estou muito emocionada também. Então, tá né? bom. Que essa é uma das minhas aplicações né? de, de, de cura fria. E até então não tinha acontecido tantas coisas como está acontecendo com esse caso. Mas deixa claro. Mas é também. o segundo hoje, né? É. Mas deixa claro também que as pessoas que vierem aqui que não acontecer nada, isso também não quer dizer que elas não estejam recebendo a cura. Eu acho que estão. Depende muito mas de cada estão. um. Então, a partir do momento que elas se predispõem a, a vir, a receber, elas vão estão recebendo como podem receber até na casa delas. E a distância. Eu atendo muito à distância. E o efeito ah, é exatamente eles o mesmo. existem reações e reações. né? E vê também que o seu Humberto ele... acabou de subir uma luzinha. Ah, é? Né? O seu Humberto nem se entregou a, a cura. Né? O pessoal vem aqui desacreditando, fica tenso e não e deixa de receber. Né? Todos que vêm acreditam, viu? Uhum. Por isso que acontece. Não, eu digo que não, relaxa. Ah, sim. É relaxa. o Relaxar é difícil, a é. Cura, a cura, ela existe, ela está aí. Às vezes a pessoa não relaxa, não se entrega, né? Para absorver essa energia maravilhosa. Temos vários vídeos, né? Com o pessoal... Recebendo, mas esse é um dos primeiros que a gente faz com a equipe. Agora eu vou começar a fazer com vocês. Ai, obrigada. A Cláudia também está muito bem. Quando vai soltando, é porque já o trabalho já está terminado. Porque ela gruda. Literalmente, a pedra gruda no corpo. E como foi que você escolheu os cristais e as pedras para pôr nele? Ah, eu mentalizei... Né? E eu os cristais sei. vieram. Eles conversaram com é, exatamente, você. Realmente, pessoal. Quem, quem de vocês quer vir trabalhar né, com o seu Alberto? Né, eles vêm na minha mão. Não tem culpa. <risos> É isso mesmo. Pela cor, eu não sei, a gente é um brilho diferente, né? É. A gente sabe. Pode pegar essas? Pode? O quê? Pode pegar essas? Pode, okay? pode, pegar esse aqui pode, pode sim. Pode. <risos> Você quer pegar, né? Uhum, guardar. É. Achou? É, achei a outra. Não está vendo ela. Bom, vamos continuar aqui com o Humberto. Agradecer a toda essa energia maravilhosa, gratidão, gratidão aos Pleiadianos, ao Mestre Omoria, a Jesus e a todos os seres do céu e da terra que nos ajudam. Amém. Gratidão ao Universo.